tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo é o seguinte, está com dúvida de como escolher o seu tema para o trabalho de curso? Não tem ideia de qual caminho seguir? Muito bem, nesse exercício que você pode fazer junto comigo, nós precisaremos tomar duas atitudes. Primeira, pegar uma folha de papel e uma caneta e segunda, acreditar nas paradas cognitivas do cérebro. Acredito que, quando acordamos, ou até para sobreviver, não sei qual teoria que poderia explicar isso, o cérebro coloca determinado conhecimento disponível para a nossa consciência. E é esse direcionamento, desse conhecimento né, disponível na consciência, que nós devemos acessar para trilhar o nosso trabalho de conclusão de curso. Como fazer isso? É um processo de construção de um mapa mental a partir de lembranças imediatas, que vão percorrer todo o tema, assunto ou ligado ao curso que você executou. Então, eu vou compartilhar uma outra câmera, né, para que eu possa desenhar e você ver qual é o método, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui. Aqui nessa tela, que está em branco, né? eu vou pegar, então, uma caneta e vou colocar no centro do, dessa folha em branco o meu curso. Né? No caso, o curso que eu tenho como graduação é arquitetura, arquitetura e urbanismo. Bom, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou começar a escrever em volta do curso que eu fiz, que eu terminei, que eu já realizei, todas as palavras imediatas que eu lembrar sobre esse curso. Tudo. Bom, quando que eu vou saber quando parar? Quando eu tiver que fazer uma paradinha e pensar, ah, eu também tenho isso. Então, esperou dois segundos, para. No máximo, dois segundos. Teve que buscar lá na disciplina, lá no professor, lá atrás, parou, acabou sua, sua nuvem de palavras. Né? E aí eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. Arquitetura e urbanismo. Palavras que me lembram. Projeto. Escrever melhor aqui. Projeto, casa, interiores, é, praça, parque, desenho, ABNT, normas, leis, é, decoração, Isso você vai fazendo de forma rápida e tudo que conectar ao é, arquitetos famosos. Percebe que é um esquema que deve te lembrar, né? Aqui em arquitetos escrevi errado, mas eu sei que são arquitetos. Parei. Por quê? Começou a dar branco. Começou a dar branco naquilo que eu estava pensando. Muito bem. Aqui estão todas as palavras que me remetem à arquitetura e urbanismo, que eu lembrei rapidamente. Então, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí eu vou analisar é, a relação de arquitetura com casa, com interiores, com projeto, com praça, com parque. Né? com desenho, com a BNT e tal. Só que para poder analisar isso, nós vamos fazer uma legendinha. Essa legendinha é o seguinte, sinalzinho de mais para aquilo que você gosta muito. Dentro das palavras que surgiram aqui, nós vamos fazer um sinalzinho de mais nas palavras que eu gosto muito. Né? Fui lembrando, mas tem as que eu gosto muito. Né? Então, eu gosto muito de projeto, eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de parque, eu gosto muito de normas e leis abnt e eu gosto muito aqui de arquitetos famosos. Né? Gosto muito, gosto muito, muito, muito. Né? Então, selecionei A segunda legendinha que nós vamos estar fazendo aí é dos temas que tem aqui, qual deles... Você domina muito. Então, vou fazer um símbolo aqui de asteriscos. Domina. Né? Qual deles você tem condição de debater, de dialogar, e gosta de dialogar sobre isso? Dentre essas palavras, quais são as palavras que você consegue dialogar e debater? Certo? Então, eu vou, dentro do que eu gosto muito aqui... né? Eu gosto muito de projeto, desenho, normas, não é que eu gosto muito, mas eu sei bastante, e gosto de arquitetos famosos. Então, de certa forma, né, o que, que aconteceu? Inicialmente, a gente tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palavras, dez assuntos. De dez assuntos... Eu selecionei um, dois, três, quatro, cinco, né? que, eu sou, que eu gosto muito, e quatro, que eu domino. Bom, qual que é a relação, então, para que você possa decidir né, por um tema de TCC rápido? Né? É claro que, quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, tem aquele ideal né, de você buscar o aprendizado, querer aprender mais, desenvolver melhor um conteúdo. Não, não é esse o caso. Aqui é o caso de você selecionar áreas onde você vai ter prazer em desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Tá bom? Então, ó... Arquitetos, projeto, desenho, normas e leis são os meus quatro assuntos. Então, para que eu possa ter um tema, né? Eu vou ter que relacionar esses quatro assuntos e, se possível, relacioná-los, porque eu vou ter gosto, né? Em é, desenvol me desenvolver melhor numa área que eu gosto, me desenvolver melhor numa área que eu gosto e domino e sei falar um pouco. E e e aí, né? pode ser que dessa situação surja uma uma frase, uma um tema, alguma coisa que você consiga é, relacionar com isso, né? Então eu vou passar limpo, né, em uma outra uma outra folha aqui, para que eu possa ter simplesmente o quê? O que foi selecionado, né? Então eu vou ter aqui, ó, Projeto. Isso vai facilitar até a sua revisão de literatura. Porque eu vou ter, ó, projeto. Projeto. Normas e leis. Desenho. E. Arquitetos famosos. Bom, agora, aqui eu começo a fazer perguntas, né? Para a palavra: Que tipo de projeto que é o que você gosta muito e tem domínio? Ah, é o um residencial. Quais normas e leis você é. Gosta e tem domínio. É, eu gosto do, das normas do CAL e da ABNT. ABNT do quê? De desenho técnico. Percebe que já relacionou aqui. E arquitetos famosos que você gosta ou gostaria, qual é, que, qual é, o que são arquitetos famosos, por que, que você gosta deles, como eles são, onde você o localiza, isso pode ser qualquer autor, qualquer pessoa que acompanhou você no curso, é, pessoa que eu falo autor, né? escritor, né? e assim vai, dependendo é, da sua área. Né? Então, aqui eu vou colocar um famoso que eu gosto, que é o Oscar Neymar. Muito bem. Fazendo essa leitura, né? Eu posso chegar ao seguinte tema: desenvolver um projeto residencial dentro das normas. de desenho técnico inspirado na releitura das obras de Oscar. Então, eu tenho aqui um tema. O que você quer fazer? Quer desenvolver um projeto residencial que esteja dentro das normas da BNT, baseado no Oscar Niemeyer. Então, eu, com, essa, com esse referencial e esse esquema, você consegue traçar N possibilidades que estão de acordo com aquilo que você tem na, no seu consciente imediato. E isso pode te ajudar a bastante a desenvolver o seu TCC. Pense sobre isso, tente fazer esse esquema. Qualquer dúvida, comenta aí no canal, comenta aí no chat, e eu tento te orientar é, dentro desse jogo de palavras, dentro dessa construção é, de nuvens, tá bom? Vou compartilhar aqui. Até mais, fica com Deus. Muito obrigado. Tchau.